Amados irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja São Benedito, todos aqueles que nos acompanham ao vivo pelo sistema de transmissão, nós estamos celebrando hoje com toda a Santa Igreja a festa dos três arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel. E estes três arcanjos que hoje celebramos... Encontramos fundamentos bíblicos... Da existência destes três arcanjos. E a igreja celebra neste dia... Também recordando todos nós, fiéis, da existência das hierarquias celestes. O céu é povoado de seres angélicos que são de diversas hierarquias, e cada uma delas com uma missão, com uma função específica. E estes três arcanjos, eles se manifestam com as ordens de Deus, porque eles também têm uma missão específica na história da salvação. Miguel, que significa quem como Deus? Ele juntamente com seus anjos, com suas hierarquias foram os responsáveis de expulsarem todos os anjos rebeldes juntamente com Lúcifer no grande combate e por isso os anjos que se rebelaram, movidos pelo orgulho, foram lançados para que assim não comungassem mais, não fizessem mais unidade com os outros, porque eles desejaram ser mais que Deus. E Miguel, que traz em seu nome justamente esta interrogação, quem é como Deus? Foi o grande líder, mas também foi o primeiro a se colocar diante de Deus e não se rebelar como Lúcifer. Portanto, a maioria dos anjos que acompanharam Miguel Perseveraram também E continuaram vivendo no bem Portanto, a primeira leitura hoje nos narra algo que é constante, a luta entre o bem e o mal. Ao mesmo tempo que esta luta acontece na dimensão espiritual, a luta do bem e do mal também acontece no plano terreno em que vivemos. Portanto, constantemente enfrentaremos situações que se apresentam que não são tão boas assim, mas que servem para que nós façamos como o arcanjo Miguel, perseverando naquilo que é o bem. E o bem supremo é Deus. Portanto, Miguel e estes anjos desejaram Deus. Lúcifer e seus seguidores desejaram viver sua própria sorte. E por isso serão e foram condenados ao fogo eterno. Atualmente é grande a devoção ao arcanjo Miguel, justamente porque a Igreja sempre nos ensinou, durante toda a sua história, a invocarmos os arcanjos, mas de forma especial, Miguel. Na luta contra o mal presente no mundo. Os Papas sempre incentivaram a devoção a São Miguel Arcanjo, e inclusive o Papa Francisco, há um tempo atrás, abençoou e inaugurou, nos jardins do Vaticano, uma linda imagem de São Miguel. E incentivou esta prática piedosa, pedindo para que São Miguel proteja a Santa Igreja. Depois, temos também o arcanjo Gabriel, que celebramos, e que em muitos momentos da Palavra de Deus, nós encontramos... Ele realizando sua missão. No Antigo Testamento, ele visitou alguns profetas e ele também anunciou grandes coisas para a humanidade, como por exemplo, o nascimento de João Batista. Foi Gabriel que aguardou Zacarias no altar do santuário e foi ele quem dialogou com Zacarias, entregando esta revelação de que Zacarias e Isabel gerariam uma criança como sabemos, Zacarias não acreditou e o anjo declarou, dizendo, eu sou um dos que assistem diante de Deus, já que você não acreditou no que eu estou falando, você vai ficar mudo e isto se cumpriu, Zacarias entrou no templo falando e saiu mudo. E permaneceu mudo durante toda a gestação de Isabel, até o dia de dar o nome para a criança. Isso para dizer que Gabriel é um dos que assistem diante de Deus e executa o mandato do Senhor, anunciando aquilo que Deus manda. Portanto, Gabriel fala em nome de Deus. E foi ele também que visitou Nossa Senhora, que saudou Maria Santíssima, e ali fez o convite do próprio Deus para que ela se tornasse a mãe do Salvador. Então, Gabriel... É sempre portador de notícias maravilhosas. E encontramos também Rafael no livro de Tobias, no Antigo Testamento. Tobias que tinha um filho. Tobias acabou ficando cego. E por isso orou a Deus e Deus enviou Rafael para ser companheiro de viagem deles e que no final da história, além de encaminhar toda a vida desta família, dos servos de Deus, também curou a visão de Tobias. Por isso, o nome Rafael significa que Deus cura, a cura de Deus. E nós celebramos hoje a festa destes três, mas também nós recordamos que os anjos do Senhor constantemente nos agraciam com sua presença. E logo mais no dia 2 de outubro, nós celebraremos a festa dos santos anjos da guarda. E a igreja faz questão de nos recordar que desde o momento em que nós fomos concebidos no ventre de nossa mãe até o último momento da nossa vida, o Senhor dá ordem aos anjos para estarem conosco, nos livrar dos males e também nos conduzir na santidade. Mas nós precisamos compreender que os anjos nos ajudam. Mas nós somos pessoas livres e por isso, quem escolhe sempre qual caminho seguir somos nós. E a gente pode até imaginar, né? A reação do nosso anjo da guarda quando nós escolhemos um bom caminho e quando nós vacilamos. Mas o anjo da guarda é aquele que que está sempre na torcida por cada um de nós, para que nós sigamos o caminho do bem. Vivamos na obediência a Deus, aos seus mandamentos, e participemos dos mistérios da fé. Então, tem muitos místicos que nos relatam onde o anjo da guarda mais gosta de estar conosco na santa missa. E é tão bonito pensar nisso porque se eles são seres celestes, estão sempre ao nosso redor, é claro que eles vão preferir muito mais perceber que nós estamos buscando a Deus e que a sua dedicação está sendo válida e quanto mais eles estarão conosco rezando quando nós estivermos rezando. E na Santa Missa, onde nós contemplamos a presença de Jesus, da mesma forma como Jesus está lá no céu, ele está presente na palavra e na Eucaristia. Por isso o anjo da guarda nos acompanha com alegria no momento de cada celebração. E ao mesmo tempo, nós precisamos sempre agradecer o nosso anjo da guarda e os santos arcanjos e as hierarquias celestes. Porque constantemente eles também nos livram de coisas que nós nem sabemos. Quando nós pedimos a intercessão e a proteção, eles estão lutando em nosso favor. E na dimensão espiritual, nós não enxergamos a olhos nus aquilo que é a realidade. Mas eles estão em pleno combate. Afastando de nós os espíritos malignos, Satanás e seus demônios, para que nós sigamos o caminho certo. Por isso, que o salmo de hoje diz assim: Hão de cantar vossos caminhos e dirão como a glória do Senhor é grandiosa. Os anjos constantemente estão em louvor a Deus, tanto no céu quanto na terra. E o Evangelho, alguém muito especial hoje se encontra com Jesus, chamado Natanael. Um homem de coração puro, de consciência livre, vai se encontrar com Jesus porque Felipe fala para ele de Jesus e ele quer conhecer. Mas ele vai, um pouquinho desconfiado, quem será este que Felipe me apresenta? Quando ele chega lá, ele se depara com Jesus, que revela a ele a sua divindade. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Quer dizer, Jesus... É certeiro falando para Natanael algo que somente Natanael sabia, e é ali que Jesus consegue tocar fortemente em seu coração. Natanael prontamente professa sua fé, dizendo: Tu és o Filho de Deus, não existe outro, e aí Jesus revela para ele algo muito bonito. Olha, Natanael, você está falando que acredita porque eu te vi debaixo da figueira e eu te disse isso. Mas coisas maiores, aqueles que acreditarem verão. Vocês verão até mesmo o céu aberto e os anjos do subindo e descendo. Aí está uma grande certeza e uma grande verdade. Quem nos abriu? Novamente o céu. Foi Jesus. E se ele abriu os céus, é porque agora nós podemos ter esta liberdade de chamar Deus de pai. E Deus nos trata como seus filhos. Nos dando estes seres espirituais que são os anjos para serem nossos companheiros de caminhada Então hoje pedindo a intercessão dos santos arcanjos E também dos anjos da guarda Continuemos firmes em nossa caminhada cristã Porque somos chamados por Deus Como hoje Natanael no evangelho também foi Que os santos arcanjos nos protejam Nos abençoe e roguem a Deus por nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos apresentar agora as nossas preces.